Ganha quando oh. tipo quando churrasco você tá ligado Mano que eu faço esse mistério que você é freguês Se cortar sua língua o churrasco você certeza é pro mês inteiro Ei quando oh. você não é guerreiro Faço o mistério que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch pra você entender O que eu vou verdadeiro quando oh. tipo você tá ligado é de verdade que você é esse ante Olha o um brinquedo essa cara Faço freestyle, mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de tromalina E hoje minha vitória é igualzinho Rupi yeah, yeah. oh, yeah, yeah. uh, yeah. yeah. yeah. Tô falando de fã comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer uh, Pode falar de fã, vou ensinar coisa a você uh, Você é montar um uh, calma, seu moleque O que é o amuntar? Pro mal, é né, Do trap uh, Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada, carne preta é mais barata ah! o mercado, viu? Como eu faço, cê não vai pegar Vou fazer isso aqui, quando eu vim só pra te matar Quebra meu espelho, ah, você é tão ruim ah, O que é o espelho? Fala isso, espere em mim ah!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 Que dispara um tiro por minuto. O que seria isso, mais ou menos? Seria meio tiro em 30 segundos que você teve pra você me atacar. Tá vendo só que você marca a macaduca? É meio tiro de meia bala, de meia palavra. MC si, meia boca. MC é, é, é, é, é, é, é. meia boca que ganha de você tipo aliado. Já que você tá falando que sua palavra é sua atitude, não sua boca que seu poeta calado. Você mesmo quanto você é ridículo Eu ganhei de você, olha a gente foi meu maior título Mano, Você é mais tudo. tudo Eu não sou um poeta calado Livro na mente não criado o mundo é, Criado, deixa eu te falar meu amigo Não me interessa Acho que nesse pedido na batalha Você é só vai ficar de conversa Ei, tô te falando, sabe que agora não me interessa Só profecia, virou promessa Falsa promessa, falso profeta Que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse É quem sonhou o Exo Oi, salvo o anjo do seu eclipse O Apocalipse Sabe que agora ele é fica mostrando Ele falou que é o profeta do século Me desculpa, sou o atleta do ano o profeta do centro. Fala muito na real, você é o um sopa. Porque você é o um apocalipse. É o um cavaleiro da morte. Chupa o bobeira, cadê os seus sete mandamentos do hip hop? Eu vocês, não é descaso. Eu sou do interior e cavaleiros sempre anda de cavalo. E sabe que eu tô batendo nesse bicho agora, nunca que eu faço feio. Sou de interior e pode avisar pra esses cara da capital que mexa a tá sem freio. A piada foi ruim, cê achou que é o Coringa, isso não é bem assim Mano, gordinho desse jeito cê é o pinguim Mas a charada é saber quando você vai ganhar de ah! ah, Vou ganhar agora, depois que eu te respondo a pergunta cê vai embora Suave, uh. Pinguim é o rap fit. apanhou pro prado, tomou um rap e ficou triste ah, Pinguim é o rap fit, te bato na outra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 Cabeça a cruz Tá achando mesmo que você é divindade igual Jesus Passou vergonha se não arrumou nada Essa é minha vingança da semana passada tô matando esse moleque Te ensinando o que é O conceito do boom Ataca o DJ na stack Sem o DJ não existe rima E o japonês sem o black Aê, Hoje eu vim pra te pôr no seu lugar Tá de braço cruzado o sinal pra renegar. Hoje eu vou te bater E você na rainha. Vim bagunçar seu jogo e bagunçar sua franjinha Tudo bem Só que você não desencola Já que é contra E de baixo nível Respeita mano aqui no papel Até porque mano, quando eu tô em mano, não tenho certeza que no vento da minha mano você vai falar do céu Mas é um ensino parceiro Esse daqui ficou o papel Hoje é o melhor desse pé, vai matar o Rio de Janeiro Melhor é desse pé na é onde, Ludinha? Pelo amor de Deus, esse bagulho é só dentro da sua cabecinha E por aí. E por aqui eu não quero zoar a Bahia Porque essa Bahia é você, eu vou te aloprar e vai falar que é xenofobia Jovem de Janeiro começou no passado com você se fudendo no Estadual. <SILENCIO> <SILENCIO> a vida é não me leva a mal, afinal assim já começou. Os caras tão errando, mas quem não pode errar sou eu. Então pega a visão, olha pra frente, eu não tô no retrovisor. É o final e nós já estamos acirrado. Do outro lado, o cantinho e prato, eu já tô ligado. Se não venta se junta com ele, porque contra ele geralmente você é amassado. <SILENCIO> Não tem como você ganhar, porque nessa batida eu vou acabar com você Eu ganhei cinco vezes do Cante Eu provei que eu sou um MC de nível Se é só pro do que ele perde Se ele se juntar comigo, nós é imbatível E agora, você morreu Não mandei quatro parceiro, eu mandei três yeah. Foda-se,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 Prado. Obrigado Cante, Marcadê meu obrigado pela BD há seis anos <risos> Mas você vai como que você não gosta, eu tenho uma resposta que abaixa sua moral Hoje pra mim você vai perdendo, não vai ser a primeira vez, porque você nem é meu rival Só que pra mim você é um arrombado Jogando nada no meio, a quem tudo bem aquela já passou, mas vai ter esse ano, vai tirar ele em ponto JP. O <risos> que meu plano é prático. Desculpa meu mano, quando